Aí está uma bebida puramente destilada, ou melhor, fracionada. Em cima você tem a farinha láctea, ao meio você tem o leite, mais embaixo você tem o nescau e um pouquinho mais embaixo você tem a parte da farinha láctea mais fina. Olha que coisa!